Vire o pé e encaixe o pistão na base. Coloque então a capa de acabamento. Pegue um dos braços, parafuse nos furos do encosto e do assento, utilizando os parafusos maiores. As placas de acabamento nas extremidades do assento e do encosto são planas e as do centro são inclinadas. Faça o mesmo do outro lado. Posicione a ferragem no assento da cadeira, prestando atenção na direção correta. Utilize os quatro parafusos menores para fixar. Encaixe os pés no assento e pronto, sua cadeira está pronta para ser usada.